Dirigentes do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PV, do Cidadania, do Solidariedade e da Rede, além de lideranças sindicais, decidiram usar as cores verde e amarelo nos atos de 2 de outubro contra o presidente Jair Bolsonaro. Os movimentos de oposição vão ainda cantar o hino nacional do Brasil nos protestos, informou o jornal Folha de São Paulo, que acompanhou a reunião entre as siglas a ideia é que o hino e a bandeira do Brasil sejam resgatados pelo campo republicano, disse Fernando Guimarães, sociólogo e coordenador do movimento Direitos Já. Aspas. Não faz sentido permitir que sejam apropriados pelas manifestações fascistas. Fecha aspas. Tradicionalmente, a esquerda usa o vermelho nos atos que promove, aludindo ao comunismo e ao socialismo. Os organizadores querem que as concentrações ocorram aqui na Avenida Paulista. da Maria, em 2013, depois 2016, ali nos, nas manifestações pré-impeachment, esses mesmos partidos, principalmente esses ligados à esquerda, criticavam muito quem usava o verde e o amarelo, né? a camisa da seleção brasileira. Olha, o, a questão não é vestir verde e amarelo, a questão não é cantar o hino nacional, a questão é exatamente as ações né então não adianta vestir verde e amarelo não adianta cantar o hino não adianta fingir que é patriota porque uh, essa gente não é patriota a começar principalmente com isso aí que a Cris disse né o ataque às instituições principalmente às instituições policiais ao patrimônio público ao patrimônio privado ah, recentemente, agora, questão de dois ah, questão de há dois, três dias, um vídeo aí viralizou dessa turma aí agora os novos patriotas de verde e amarelo rasgando e queimando a bandeira do Brasil. Então ah, eu acho que tentar se travestir de patriotas e usar as cores do Brasil, isso aí, todo mundo tem direito, como a Cris muito bem colocou. O que vale mesmo são as ações, e aí a gente quer ver também as ações que sairão aí uh, desses atos. Uh, veremos mais vandalismo, uh, veremos mais uh, patrimônio privado, patrimônio do Estado vilipendiado, ruas pichadas, uh, incêndio, pneus queimados, enfim. Podem vestir a cor que for, o que vale é a ação. Está aí o vídeo. as ações, né? E aí a gente viu a nossa bandeira sendo queima, queimada, nossa bandeira sendo aí uh, vilipendiada, desrespeitada. Em vários desses atos aí, a nossa bandeira sendo pisoteada. Uh, existem até vídeos na internet de, de, durante esses atos, mesmo com a proteção da polícia, eles colocam nossa bandeira no chão, vão lá pisoteiam, vem um policial gentilmente ali, com calma levanta, tira a nossa bandeira do chão e esse vídeo que é recente, é de poucos dias atrás, você vê as pessoas aplaudindo nossa bandeira sendo ser queimada. Então, podem colocar, vestir verde e amarelo, pintar o cabelo de verde e amarelo, cantar o hino. O brasileiro de bem, o verdadeiro patriota sabe que o que vale mesmo é a ação e não apenas vestir as cores.